Da Nerd Games BR, hoje eu tô aqui fazer um vídeo de TF2. Eu tô com a convidado especial aqui, ó. Olha quem é, olha quem é, olha quem é. É o André, fala aí, André. E aí, é, quem fala aqui é o André Luiz Maia, de boas na lagoa. De boas, André. Bom, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouco do TF2 aí pra quem não conhece, e pra quem conhece, dá uma dica aí pra galera. Bom, primeira história, o... I. Ai ai ai, já começou a perder Primeira história, primeiro Eu vou contar a minha história e depois o Bazinga aí irá contar a sua, ok? Tá A minha é que... Yeah. Eu, eu, eu era um noob otário assim, né? Assim, eu sabia não jogar um pouco, mas... Agora eu tô melhor, assim, eu tô bem e tá, aí eu comprei o meu primeiro Hatch, que foi o Fez Familiar, que eu achava, achava muito yeah, Aí I, eu achei legal, legal assim esse Hatch, consegui tipo, o, o Squad Saara, isso é muito bom, né, eu fiquei mole. É, é, eu fui quase tudo. Eu curti muito o Fez Familiar. Aí consegui o de Sarah, Fiquei feliz da a vida E pronto Só que descobri um negócio Que agora Os caras da Valve né, Mudaram Mudaram O é, um negócio lá do Dead Rain, Que quando você conseguiu Spy de Sarah, O seu Toque da Morte ficou, e Ficava muito baixo Agora os carinhas da Valve botaram uma nova porqueira que quando você dava taunt com o pai de Sarah saia com massinhas saia com massinhas right. então isso é muito I'm too sexy for my love too sexy for my love love's going to leave não é bom assim só ficar usando um set de Sarah que tá mais prestando essas coisas aí um dia eu fui no mapa de Dead One conheci o Bazinga, né, a gente era assim, nem se conhecia mas a gente conheceu formou um amigão e depois a gente chamou agora de irmão né, que eu considero ele de irmão, ele já me adicionou já é meu melhor amigo, né tudo. agora o o Bazinga né irá contar a sua história Bom, vamos começar aqui, né? Como eu conheço o, o TF2? Bom, primeiramente eu fui indicado por amigos da escola. É. Eu mal sabia que existia esse tipo de jogo. Pois eu só jogava... Jogo de internet. Não jogos da Steam, jogos 3D, desta forma. Eu jogava apenas jogos de internet mesmo, de navegador. Bom, agora eu vou contar... Como eu conheci meu irmão, obviamente. Meu e também porque eu chamo ele de irmão. Que ele não contou muito bem como eu chamo ele. Porque eu chamo ele e ele também me chama de irmão. Bom, praticamente a gente se conheceu no mapa do Dead Run, como ele já havia comentado. E a gente tava com o mesmo. As mesmas roupas, né? De Spy. Que logo mais a gente vai explicar o que. O que é Spy, e... as classes ah. do TF2. vai eu, eu estava com um terno assim Meio bonito assim e, e o meu irmão Estava com o chapéu do fez Familiar Isso. Então A gente estava com o mesmo set O set do Saara né Que é a Eternity Ward E a Fringe, né Só que aí, um hack me roubou O fez Familiar aí, aí eu fiquei pobre mas agora Eu estou com um chapéu charmoso um termo de e eu toco aqui que antes eu tinha ele também e uma parte frente é claro era só isso que eu queria comentar e bem agora vou falar das classes né irmão vou explicar um pouco sobre o TF2 aí bom praticamente a gente tem o TF2 é um jogo de FPS ou seja tiro em primeira pessoa ele não é um jogo como Counter Strike, Call of Duty ele é mais cartonizado né irmão mas meio que sim. é, desenho praticamente sim. então não leve nada pro lado real que não é um jogo realista é um jogo que não foca no realismo mas sim na diversão isso é bom é que a gente procura hoje no jogos mas também tem gente que procura gráficos bons bom o jogo é leve tá? Ele roda hein? na maioria dos PC Não precisa ter um PC fodão pra rodar o jogo Então fica tranquilão Não precisa ter um PC grande com placa de vídeo Um PC aí dessa geração Você já consegue rodar o jogo bom Agora fala aí das classes, irmão, Do jogo Primeiro temos o Scout, né? Que é uma classe que você pode correr rápido da dois tergundians assim quem não sabe isso é dois pulos segundo temos o soldier né que é uma classe bem pesada assim que você anda leve mas ele tem uma bazuca e pode tipo assim você dá um tiro no chão ele voa né e ele é muito bom assim para uma classe de ofensiva terceiro temos pai o pai da uma classe meio apelonona, assim, que ele tem um lança-chamas, uma shotgun e um machado. Quem não sabe jogar com ele é assim. Se você tiver com o DT o durante que é um negócio assim dele, o... a arma sinalizadora, que é um... um negócio assim que atira fogo, e o que machado, eu não sei se dizer direito, Surprise, motherfucker. você pega um negócio da fogo, da e pega e pronto. Mata ele direto, tem que machado. E agora vamos passar pelo demo. Demo é uma classe assim que é, é defesa. Ele tem uma lança-granadas, né? lança-granadas assim, que você atira. Aí aí se acertar alguém para levar um dano. Assim, também se assim, soltar crítica, outras coisas. Tem também a, a lança de tipo, tombe, né? Quem não sabe é você bota no chão. Aperta o botão direito e, pum, ela explode. Segundo temos uma garrafa. Uma garrafa que, do... quem não sabe, o Demoman, ele é bêbado. Então, ele usa uma garrafa. Mas você pode ganhar item. Por exemplo, uma espada, uma outra espada e um negócio de esboque. É, quinta... quinta personagem. Rap. Heavy é uma classe bem apelona que... ele tem 300 de vida é, ele pode... ele tem uma minigun assim que atira muito rápido e pode matar uma pessoa em 10 segundos Sim. e o Engineer ele pode construir sentinelas ele é uma classe bem pra defender assim ou atacar é, é melhor defender com ela que é sentinela né que muitos não sabem sentinela é como se fosse um robô né só que ele ataca é uma é uma sentry, né que a gente chama de sempre é um robô só que ele dispara mísseis e também dispara é, tiros como se fosse um heavy e um soldier juntos pode continuar irmão. sim agora vemos um médico o médico é uma classe bem boa que você pode ter uma arma médica e você pode ficar curando os seus aliados Você cura eles e tem ao ladinho assim, de você ali embaixo o um negócio de Uber Que tipo, é quando você cura muito aí vai encher, você aperta o botão direito que ele vai dar uma Uber Você vai ficar invencível até acabar ela Que é uma classe bem boa assim, pra, pra ajudar os seus companheiros é, oitavo personagem é o Sniper. Ele tem um sniper, né? Que te dá um tiro na cabeça, é tem 150 de dano. Mas tem uma barrinha ali que é de tipo um trovão. Que se carregar muito ele, tipo assim, se carregar tudo, né? Vai dar 450 de dano. Ele tem um facão, assim, que você bate, mas mas estou com a frigideira, assim, que eu, que eu ganhei do Left 4 Dead 2. E o, o espião agora, que é a classe que eu mais gosto de jogar, que é... Ele tem a pistola, assim, tipo, uma mag e uma faca. Tipo assim, ele tem um relógio invisível, né? Um relógio invisível, que você pode ficar é, indo por trás, assim, tipo, você pega todo mundo por trás tipo você fica assim de camper né espera a pessoa passar vai com a faca dela e pronto bom galera então este foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se você gostou dá dá um like aí para um joinha para ajudar a gente e também se inscreva -se no canal para não perder outros vídeos de de TF2 e outros jogos também beleza então foi isso, isso daí, valeu e falou! Falou! Oh.